Pergunta que não quer calar, será que a gente vai ter uma recessão iniciando agora no ano de 2023? É sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje... Tem muita gente preocupada aí falando sobre esse assunto, eu quero trazer alguns dados que mostram aqui para qual caminho a gente deve ir então. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar. Se você não está inscrito, se inscreve, ative as notificações e participe também das comunidades, todos os links aqui abaixo na descrição. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente do costume aqui do canal, mas acho que é importante trazer essas informações para vocês aí para ajudar aí na tomada também de decisão. Então, cara, o que que está acontecendo aqui, né? O que que está rolando aqui lá nos Estados Unidos? É... O ponto principal é o seguinte, cara. Basicamente, a gente está tendo uma inflação super alta, né, nos Estados Unidos, uh, que está aqui agora, né, o CPI dando uma revertida nesse momento. A gente teve um aumento drástico aqui das taxas de juros, aí praticamente como a gente nunca viu, aí na história dos Estados Unidos, eu vou mostrar para vocês aqui sobre isso. Isso tem impactos, né? E por que, que a gente teve essa inflação? Essa é a primeira, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. O motivo que a gente teve inflação não é por causa do, do Putin, não é por causa de guerra, não é, cara. O único motivo que a gente tem inflação lá nos Estados Unidos, inflação tão grande lá, é a impressão de dinheiro, tá? Essa é a única causa, a causa raiz de tudo é a impressão de dinheiro, como a gente nunca viu. Aqui tem um gráfico mostrando também, ó, a comparação... Da impressão de dinheiro aí de ano uh, de um ano contra o outro, aqui a gente tem esse gráfico aqui mostrando. A gente nunca imprimiu tanto dinheiro assim tão rápido, tá? Então, esse é o motivo da inflação. Não tem outra explicação, não, não tem outra desculpa que o governo americano possa dar, né? É simplesmente uma a causa raiz é a impressão de dinheiro, tá? Por isso que eu falo sempre que as moedas FITs né, não, não são dinheiro de fato, né? O papel moeda ele é na verdade. É o maior fraude, na minha opinião, o maior fraude do século, tá? Então, basicamente, impressão desenfreada aqui de dinheiro, né? Como a gente nunca viu aqui esse gráfico, que inclusive não tem toda a história, que vocês pegarem esse gráfico mais antigo, aqui o M2 aqui do lado dos Estados Unidos, né? o Money Supply, a gente pode ver aqui que simplesmente, olha só o que aconteceu em 2020, pessoal, uma explosão aqui, tá? A gente imprimiu aqui cerca de 3, é, 6 trilhões de dólares, mais de 6 trilhões de dólares impressos aí, Uh, nesses últimos dois anos, tá? Então, realmente incrível. E agora aqui a gente está tendo, tendo uma contração aqui nesse momento, né? Coisa que a gente nunca viu. O dinheiro simplesmente aqui, a, a moeda fiat, sempre, sempre tem pressão, impressão, impressão. Nesse momento a gente está tendo uma contração como a gente nunca viu aí na história. Mas a quantidade de dinheiro foi impressa, não tem aí, é, a gente nunca viu antes isso, tá? Esse, esse é o ponto importante. Então, o Banco Central Americano tá agora. Tendo que aumentar as taxas de juros de uma forma também como nunca foi feita antes, tá? Então, isso para tentar conter essa inflação aí, né? Ou seja, reduzir aí o CPI, né, o preço para o consumidor lá, lá nos Estados Unidos, né. Só que, obviamente, esse aqui é o preço, né. Não, não é a inflação final aqui, tá. Tem a inflação dos stick prices aqui, que na verdade não reduziu ainda. Esse aqui é o gráfico do stick price aqui do do CPI, tá? Que são, uh, são aqui coisas que não mudam tão facilmente, assim, não são tão voláteis, né. Então, isso aqui a gente não teve uma melhora ainda, tá? Então, tome cuidado, porque a inflação, na minha opinião, está longe de ser contida. E eu tô ah, sentindo que essa inflação vai só piorar, e eu vou mostrar para você ao longo desse vídeo, porque eu acredito que a inflação ela vai é, é, tender a piorar, tá? Eu não sou, tá pessoal, antes de você aqui achar, eu não sou economista, longe disso, tá eu tô analisando isso aqui, porque para mim é muito importante para poder a, ajudar aqui minha decisão nos meus investimentos, tá? Mas é, eu tenho estudado bastante isso aqui, buscado entender o máximo possível porque realmente tem impactado muito aí como gente viu nesse último ano as decisões das políticas monetárias lá nos Estados Unidos, né? Então, cara, basicamente a gente tem aqui, ó, a, a gente tem aqui a taxa a taxa real aqui no caso do dos, a, o CPI no caso dessa linha vermelha, né? Então está acima aqui da taxa da, da taxa real aqui né, de, de juros, né? Então uh... A taxa efetiva aqui do caso de juros, né? Como a gente nunca viu, gente, geralmente geralmente acontece aqui a gente tem sempre ah, os juros, né? Ele fica sempre acima aqui da, da taxa de ah, da, da, do, do, do CPI no caso, né? Então agora recentemente está tendo aqui uma uma uma, uma diferença uma, uma diferença aqui um spread muito alto negativo, ou seja, você ter dinheiro no banco guardado por, por mais que as taxas de juros estejam muito altas a inflação está tão alta que você acaba perdendo dinheiro. Então, essa taxa final efetiva, real, né, ela é negativa. Tá? Então é, a inflação subiu tão forte tá, que o banco está americano teve que então, aumentar essas taxas de juros, como a gente nunca viu antes. Né? Aqui, por exemplo, tem outro gráfico que mostra aqui, ó. A, o aumento da taxa de juros em relação ao ano anterior. E olha só aqui esse gráfico aqui do, do Fred, tá? você pode inclusive pesquisar aí também esse mesmo gráfico aqui. Se você editar esse gráfico e colocar aqui a opção né, percentual em relação ao ano anterior, tá? você pode ver que o, a gente nunca que o Banco Central Americano nunca aumentou as taxas de forma tão brusca assim. Tá? Então esse é o motivo aí, na minha opinião, que vai ter muita quebradeira, pessoal. Tá? É isso aqui, a gente jamais viu tanta impressão de dinheiro e tanto aumento aí, da, da taxa de juros, tá? Isso realmente é algo de é, jamais visto aí na história do Banco Central aí americano, tá? Então, esse é um ponto importante aí que, que tem que levar em consideração. Estou falando aqui é a história desde 1960, que é o um mais, tá? 1955. Então, realmente é algo aí jamais visto, na minha opinião, que vai com certeza ter consistências, uh, ter consequências aí, catastróficas, tá? E muita gente fala aí, bom, agora, é... vamos falar do mercado aqui, né, o da SP500, né? muita gente fala que não, agora já corrigiu bastante, 20%, já corrigiu muito. Caras, a gente tá, na verdade, a minha opinião aí sobre a SP500, sobre os mercados em geral, a gente tá realmente numa bolha bem grande, tá? Como, como a gente pode, posso ver aqui agora, aqui alguns indicadores que eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o Shiller P.E. Ratio aqui, mostra aqui em relação né, se o mercado, se o mercado lá nos tá, de fato, é né, uh, super valorizado aqui. A gente mostra que tá numa região super atingiu um pico aqui, praticamente, né? Uma região muito alta aqui, lá em 2021. Tá, eu mostro que tá muito valorizado. Eu vou mostrar aqui outros gráficos também que são é importantes. Então, isso aqui para mim mostra que, que com certeza que uh, o mercado, mesmo levando em consideração a inflação, ele está muito, valo muito né, valorizado, né? O over uh, aqui tem tá até a expressão aqui em inglês que eu esqueci o nome. aqui. É, overvalued, né, então supervalorizado, no caso, seria aqui, né. Aqui um outro indicador interessante mostra aqui quanto que uma, um, um trabalhador dos Estados Unidos, né, de colarinho lá, que trabalha num um trabalho né? mais, assim, de nível médio, né, é quanto ele tem que trabalhar para comprar ali uma, uma ação SP500, tá, uma, uma participação SP500. Então, a gente via aqui que antes era menos de 40 horas, né, um, um, um cidadão americano tinha que trabalhar lá para poder comprar é, ou seja, 30 horas para poder comprar uma uma ação aí da né, uma participação na SP 500 hoje, pessoal, esse esse mesmo cara tem que trabalhar isso quase três semanas, né, ou seja, mais quase 120 horas, né, então para poder para poder comprar uma uma participação na SP 500, então realmente tá, o, o preço da SP 500 está muito além aí do que é o comum tá? em relação a, a, ao poder de compra lá das pessoas no, nos Estados Unidos. Né? Então esse é um indicador interessante de acompanhar também. E aqui o que mais me impacta que realmente é o Buffett Indicator. Né? Esse aqui é um, um indicador que é interessante ver que quanto, quanto que a, o, o mercado de ações lá nos Estados Unidos, né, que está hoje 43,7 trilhões de dólares, né, quanto que ele representa do, do produto interno americano. Tá? Então, basicamente, o, o mercado de ações dos Estados Unidos ele é mais, é, ele, ele tem mais valor do que o produto interno americano, de 26,1 trilhões. Então, ou seja, esse Buff Indicator aqui, que é uma razão de um pelo outro, está em 167%. Então, mostra que caras o mercado de ações nos Estados Unidos está super valorizado ou seja, está além do que deveria estar. Tá? Isso mostra para mim que tá, sim, tem uma bolha muito grande do mercado de ações, também eu vou falar um pouquinho mais sobre o mercado aqui imobiliário, que também é uma bolha muito forte lá que está que, que, que rolando, tá? Então, para mim, isso aqui é outro indicador que, que mostra, tá? Que realmente uh, não faz sentido, né? O, o mercado de ações está. Uh, no caso aqui, quase o dobro aí, né? É quase o dobro aqui da. da, da... Do produto interno americano, tá? Para mim isso não faz sentido nenhum. E falando aqui em produto interno americano, né, também tem um outro ponto importante que é a dívida dos Estados Unidos, tá? A dívida dos Estados Unidos está hoje aqui em cerca de 31,5 trilhões de dólares, tá? Essa dívida está crescendo muito. E com o aumento de taxa de juros, essa dívida vai crescer ainda mais. Imagina pagar aí 6% de 31, né, 31 trilhões de dólares. É muito dinheiro, tá? É muito dinheiro mesmo. E isso vai com certeza impactar lá os Estados Unidos, que está que numa situação já bem complicada, né, na minha opinião. Tá, esse é um ponto importante levar em consideração. Aqui tem outro gráfico mostrando aqui ó, sobre a dívida dos Estados Unidos, né? simplesmente crescendo aqui a dívida pública. Tá? Realmente incrível isso aqui, tá? como a gente nunca viu. Tá? Aqui tem outro gráfico também mostrando aqui em relação a, a, a dívida dos Estados Unidos, né? em relação ao produto interno americano. Então a gente pode ver que essa dívida está aqui em 120%, 121% aqui mais ou menos. Tá? Ou seja os Estados Unidos tem os Estados Unidos têm mais dívida do que produto interamericano. Está tem tá endividado o país lá né como vários países do mundo estão endividados também tá pessoal então para mim isso aqui já é um sinal aí né a gente pode ver que é, isso não é só os Estados Unidos vários países estão na mesma situação que a gente vai ter com certeza aí um, algo bem complicado por vir na minha opinião tá esse é só uns, alguns dos sinais que eu estou vendo que mostra que a gente tem tá numa situação extremamente complicada né porque se outros países estão com dívidas também estão nessa situação quem vai comprar as dívidas dos Estados Unidos né e para mim eu posso fazer, fazer até um outro vídeo sobre isso também, que a, o sistema Fiat, né, a, a, o sistema Fiat basicamente é, pessoal, um sistema Ponzi. Né? Então, quanto mais eles vão aumentando o teto da dívida, vão aumentando, ou seja, mais pessoas vão comprando a dívida dos Estados Unidos para imprimir mais dinheiro e é assim que funciona. tá? Então, no momento que não tiver mais comprador para essas dívidas dos Estados Unidos, essa, esse castelo de cartas vai ruir e aí que a gente vai ter o colapso do dólar, que eu venho sempre falando lá desde 2020 aqui. No meu canal, tá bom? Então, isso aqui mostra realmente os Estados Unidos é extremamente endividado. Aqui tem um outro gráfico também que mostra que isso aqui me preocupa, que isso me faz acreditar que a gente vai ter uma inflação, uma inflação bem complicada nos Estados Unidos, é que a, as empresas dos Estados Unidos estão aqui endividadas, tá? Então, praticamente aqui, eu... Praticamente aqui, pessoal, em termos de... Ó, esse aqui é o total de, de, de dívida das empresas em relação ao produto interno americano. tá Então, ou seja, aqui zero, esse aqui está em indicador 0,5 aqui, mais ou menos. Então, as, as empresas estão muito endividadas nos Estados Unidos, porque a gente, tinha, a gente tinha crédito muito fácil. né O crédito é muito fácil nos Estados Unidos. Eles conseguiam simplesmente pegar dinheiro emprestado, não tinha taxa de juros praticamente, e pegaram muita dívida, contraíram, contraíram muita dívida. E agora, com os juros alto eles não estão conseguindo pagar essas dívidas muitas desses desses dessas empresas né por isso a gente está até inclusive vários aí muita empresa zumbi lá nos Estados Unidos aqui um outro gráfico mostra também sobre isso tá? a quantidade de empresas zumbis aqui está realmente incrível lá ou seja empresas que mesmo com a, o faturamento delas elas não conseguem cobrir né os juros da dívida que elas têm tá então isso aí é, são empresas não são empresas pequenas não tá Tô falando aí de empresas como Uber por exemplo tem outras empresas que que são realmente Uh, grandes aí, né, que estão realmente com, com, não conseguem cumprir a sua dívida, tá? Então, a tendência que essas empresas aí, elas sejam, uh, na minha opinião aí, em algum momento vão ser, vão sumir praticamente, tá? Porque realmente não tem o que fazer aqui, pessoal, tá? É realmente algo bem é, é complicado aqui essa questão da, das, das, das empresas zumbi. E o que acontece? Essas empresas aí, né, elas acabam repassando também, como as dívidas delas começam a aumentar, elas acabam repassando isso em preço dos produtos e serviços, tá? Então, por isso que acontece. Por isso que eu falo que o problema pior dos Estados Unidos é a relação da dívida das pessoas, tá? cartão de crédito, as empresas, porque quanto maior a taxa de juros, uh, no caso, a tendência, na verdade, é aumentar a inflação. É isso que eu, tô, isso que eu estou analisando aqui. Porque... Uh... O objetivo das juros é conter a inflação, ou seja, reduzindo o emprego, enfim, né, mas o problema maior na minha opinião é são as dívidas, as empresas e das pessoas, porque elas vão, com certeza, com certeza aí, né, se endividar mais para poder pagar as dívidas que elas já têm. As empresas vão repassar isso aí nos produtos e serviços que elas estão oferecendo no mercado, tá? Então, na minha opinião, a inflação não atingiu o pico ainda, tem muito problema por vir aí, na minha opinião, tá bom? Aqui tem um outro gráfico interessante também mostrando aqui a relação ao, ao, ao a Aqui o mercado imobiliário mostra também que está numa bolha muito grande aqui também. O, uh, o Schiller aqui da, do, do Home Price Index, aqui mostrando que está numa bolha muito grande também. Esse é um outro mercado que tem que dar uma, uma, uma, uma reduzida aí, tá? É um, outro, um fator importante. Aqui também tem a questão do, do, do déficit fiscal lá nos Estados Unidos, ó, pessoal. Então, desde que a gente teve aqui, em 1970, os Estados Unidos largou, né? Da, da, da, o, a, no caso, a abandonou o ouro, né? ou seja, não tinha mais lastro o dólar com o ouro, e desde então, pessoal, praticamente aqui, ó, o déficit fiscal dos Estados Unidos simplesmente acabou, foi só caindo, caindo, caindo, tá? Então, é uma situação bem complicada aqui também, o déficit fiscal está muito alto, e a gente sabe como funciona a política aí, né? praticamente, os eleitos lá nos Estados Unidos vão estar vão tá sempre é, fazendo mais dívidas, mais dívidas para jogar a bomba para o próximo aí que, que for é, pegar o cargo, tá? Então, é... Por isso que é complicado na questão de como funciona a política hoje em dia, né? É uma situação bem, bem difícil. E para mim isso que mostra também um, um perigo aqui. Os Estados Unidos estão numa situação extremamente difícil. Não é só os Estados Unidos, não. Outros países estão na mesma situação parecida. Aqui um outro gráfico mostrando aqui a curva de juros invertidos, a de 10 anos aqui com, com a de 2 anos, né? Que a gente está no num valor aqui muito baixo, que a gente não via lá praticamente desde 1980, aqui, tá? Então, é... e todas as vezes, todas as vezes que a gente teve aqui a curva, né? há de 10 anos, menos de 2 anos aqui, a gente teve, basicamente, teve recessão, pessoal, tá? Isso aqui desde há muito tempo atrás, tá? Então, para mim, é muito estranho agora a gente não ter uma recessão, tá? Então, realmente, isso aqui, pra mim, mostra que a chance de ter uma recessão, ela é muito maior do que a gente não ter, tá bom? Esse é um, esse é um ponto importante. E aqui eu peguei alguns tweets interessantes aqui também na, no Twitter, tá? Que não, tão, não, tão, não são muito falados, não, mas eu achei interessante esses tweets aqui, mostrando aqui, falando que a curva aqui, a invertida aqui, é, tá 100% invertida aqui no caso. né? Isso aqui, é, me dê aqui, no caso, esse, esse pessoal falando aqui no Twitter, falando me dê a sua melhor razão porque dessa vez vai ser diferente e não teremos uma recessão. Então, todas as vezes a gente teve uma recessão. Todas as vezes. Aqui desde 19, 19, 1965, sempre a gente teve aqui chegando a, a patamares aqui elevados, a gente teve uma recessão. Agora, a gente chegou em 100% aqui da, da curva de juros aqui invertida. É, né? Então, uh, qual é a chance da gente não ter uma recessão agora? Né? Com tanta impressão de dinheiro, com aumento drástico da, da, das taxas de juros. Caras, para mim isso aqui realmente é, é incrível. Então, para mim, o pior está por vir aí, tá? o mercado está super... Existem várias bolhas aí, SP500, uh, isso aí, tô falando até também Bitcoin, pessoal. Pode ser que Bitcoin, Bitcoin também a gente não sabe como se comportar numa recessão. tá e, Então, é importante você ter essa noção que, que existem grandes chances aí da, dessa recessão vir e até digo para vocês aí que eu acredito que a gente pode ter não uma, uma recessão mas uma depressão profunda aí como a gente não viu há muito tempo aí na né, nossa história tá eu estou acreditando tá bom aqui um outro outro interessante mostrando aqui também outro tui, uh, post aqui no Twitch, mostrando aqui que historicamente a taxa de desemprego sempre atingiu uh, valores muito baixos antes de uma recessão né aqui por exemplo também Uh, aqui o 10 anos aqui na, o, a, a curva de 10 anos aqui também, chegou, está uh, invertida aqui, uh, se, uh, sempre depois, uh, logo, logo, logo antes de uma recessão, né? aqui no caso a gente tem os dois agora acontecendo, então a gente tem desemprego muito baixo e tem a curva uh, né, invertida aqui, valores que a gente não via há muito tempo, então qual que é a chance de a gente não ter uma recessão, tá? a história sempre mostrou isso aqui acontecendo, tá? então qual que é a chance de a gente não ter uma recessão, ela é muito baixa também, tá bom? Uh, aqui também interessante esse tweet que eu achei aqui no, no Twitter aqui do Lance Roberts falando aqui que sempre que a gente tem aqui uma recessão, a gente tem uma pernada de alta aqui nos mercados. Tá? Então, isso aqui é a história da SP500, mostrando que a gente sempre tem uma pernada de alta antes de uma recessão começar aqui e se aprofundar. Tá bom? Então, exatamente o que está acontecendo aqui agora, nesse momento, é que eu estou acreditando que essa recessão está para iniciar. Tá? É, aqui é a minha visão, esse tweet que mostra exatamente o que eu estou acreditando também. Isso aqui eu encontrei hoje, inclusive. E aqui também, mostrando aqui que uh, aqui as vendas de casas lá nos Estados Unidos em dezembro aqui, caíram 36% em 2022. Né? Então, foi a maior queda aqui em décadas. tá Então, realmente aqui mostrando que essa bolha do mercado imobiliário está aos pouquinhos aí né, elas vão vai, vai um pouquinho aí diminuir, tá, pessoal? Então, basicamente, essa aqui é a minha visão aí sobre, a, sobre a questão da a situação macro aqui atual. Eu acredito que a inflação ainda ela, ela nem chegou perto de um pico, a minha visão, tá? Mas, de novo, eu não sou economista, é, mas estou trazendo para vocês o que eu estou analisando aqui, os melhores gráficos que eu já que eu estou vendo aqui nesse momento. Então, acho que a chance de ter uma recessão muito forte aí ela é muito grande, é, as probabilidades são muito maiores de a gente não ter uma recessão. Tá bom? Essa é a minha visão aí. Espero que você, que tenha ficado claro para você. Se ficou alguma dúvida, comente aqui abaixo, que eu vou tentar responder. Tá? Comente se você, você acredita também se a gente vai entrar numa recessão ou não. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre, sobre dinheiro, Bitcoin. Né? Lembrando que Bitcoin não é um hedge contra a recessão. Tá? Isso é importante você estar você tá ciente. Por isso que nesse momento aí que, que o mercado está subindo, eu estou aí desfazendo posições aí também de Bitcoin, tá? da minha carteira, da minha banca, no caso, de, de trade para poder aí, uh, né, uh, diluir meu risco. Tá? Mas, obviamente, é importante você avaliar que uh, durante uma exceção, uma crise, né, um possível colapso aí do sistema financeiro, né, você estar tá muito posicionado em dólar também é, um, é algo bem arriscado também. Então, você tem que, tem que diluir aí, é, né, em outros ativos, aí, seja imóveis, outras coisas que você possa, né, ouro, enfim, que você achar interessante, porque, na minha opinião, aí, a gente está muito próximo de um colapso muito grande das moedas Fiat aí, tá, pessoal? Então, para mim, respondendo essa pergunta aqui, não tô falando nem em, em, em recessão, para mim aqui, a gente vai entrar numa depressão, tá, essa é a minha visão aqui, né, para esse, esse caso aqui agora, tá, pessoal? Eu realmente tô numa, eu acho que a gente vai entrar numa estação aqui bem complicada aqui os mercados, e é a visão que eu tô tendo aqui agora, para os próximos aí, pelo menos, né, digamos, 16 meses aí, quase dois anos, tá, para mim vai ser, vai ser um momento bem complicado, a gente vai entrar num estágio bem difícil. Então é isso, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, dessa, desse material que eu trouxe para vocês Se você gostou, aí já deixa o like para apoiar, não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito e as dúvidas, comentários e sugestões aqui abaixo que eu vou ter o prazer de responder. Então um abraço e a gente se vê na próxima.